colégio arquimédio em Pirassununga é Um dia bonito Uma apresentação do Arthur pelo répteis que vivem no nosso planeta Terra, como a, a teoria mais conhecida para explicar a extinção dos dinossauros é a queda de um meteorito do nosso planeta a cerca de 66 milhões de anos atrás. Existiram diferentes espécies de dinossauros, cada qual com sua particularidade. Quando o assunto da é alimentação, houve espécies carnívoras, herbívoras e até mesmo no Brasil já foram reconhecidas diferentes espécies de dinossauros. Entretanto, eles entendem de 20 espécies. Os primeiros fósseis foram encontrados no Brasil no ano de 1987. Eram pegadas fossilizadas, localizadas próximas à cidade de Souza, na Paraíba. O Jurássico superior. Só tem no Rio Grande do Sul. Onde a gente está no interior de São Paulo tem o Cretáceo Superior e também tem o Cretáceo Inferior. Lá na Paraíba onde a gente viu agora tem só o Cretáceo Inferior. Parabéns! Esse é o um Arthur Sattler Que ano que você está no nono ano. Nono ano. Ei Arthur, você está desenvolvendo cada vez mais, hein? Parabéns Vocês oh, brasileiros Parabéns É uma graça é muito interessante Estudioso Educado né? Gosto muito do Arthur né? Arthur, é um parabéns Viu? Muito obrigado Pesquisas para a gente fazia Sem pedir Vem com a tarefa É uma graça Ajuda bastante nessa aula secretário. Parabéns, Achu. Obrigado. é Eu acho. Obrigado. Ah sim. Vai direto. Suba a hora de Fica lá, lá vai lá você sair, vai lá Parabéns, hein? Parabéns. Nota 10. Parabéns. Nota 10, 10. Parabéns. O Arthur é meu neto. Ah, fantástico. Parabéns, parabéns, Sim. meu garoto. Ela falou pra mim? Esse é o meu neto Arthur. Estuda aqui na escola. Olha, eu sou o professor Lima, as crianças nesse momento elas apresentam aquilo que elas desenvolveram e, e aprendido durante o primeiro semestre todo até o momento. Não é algo fantástico. Você vê a explanação dele que direitinho, explicando sobre os dinossauros, algo que faz parte da nossa história. Fantástico. Ó, oh, parabéns, parabéns, parabéns. Eu que agradeço. Trabalhar com criança é, é, fantástico. é fantástico. É o para melhor criança, material que nós temos. Trabalhar com criança, trabalhar com educação é algo que nos toca demais. É apaixonante. É apaixonante. Isso é muito. Transforma né? a vida. É, é verdade? O Arthur, é verdade. parabéns. Parabéns, parabéns ao senhor, por estar aqui presente, participando, se envolvendo. Isso é muito importante para as crianças e muito importante para o senhor para Parabéns, Parabéns, é, parabéns. Obrigado. Não por isso, eu que agradeço. Que I... ótimo. Na Paraíba. No Rio Grande do Sul tem três espécies. Cretáceo inferior, ginásico superior e criásico superior. Agora, aqui no interior de São Paulo tem o Cretáceo superior e Cretáceo inferior. É. É bem diferente, nossa. Parabéns, hein? Aí, ó. Ei, Arthur, parabéns.